Atenção. Cuidado. Desculpa. Que está aqui, Inga. Peguei! Isso foi muito fácil. Ah, assim, claro. Pode ter sido fácil, mas como vai escapar de mim? E se eu não quiser escapar? Seu irmão? Ele pode cuidar de si mesmo. Hum. seu nome homem meu nome é wolsten meus amigos me chamam de wolf é oscar senhor bom oscar não precisa ficar com medo não gostou da minha música não é que não recebemos muitos estranhos aqui talvez eu precise de um pouco de ajuda veja bem eu não sou um estranho eu só estou um pouco perdido Aqui é Waldron Situement, não é? Não, minha vila é Crystal Marsh. Ah, então eu devo ter me perdido mais ou menos por aqui. Isso é um mapa de todas as terras ocidentais, quer ver? Aposto que eu poderia ensinar um garoto inteligente como você a ler. Vem, vem ver. Tudo isso é a floresta Braggon e aqui estamos nós nos arredores. O que deve fazer desta sua aldeia, Grydleton Marsh? Me diga, você já sonhou em ser um grande guerreiro? Ficar bem alto e forte? Pois eu sonhava. E agora eu sei uma maneira de fazer isso se tornar realidade. A gente não devia estar tão perto da floresta. E por que não? É muito perigoso, senhor. Oh, você é realmente muito inteligente para uma coisa tão pequena e deliciosa, mas eu não estou sozinho. Sempre caso com minha matilha. que ouvi alguma coisa. Não é nada, Torfin. Torfin. Oscar. Deus a é bondade. Intrusos! Intrusos! Intrusos! Magnus! Bestas infernais da floresta estão atacando! Vá se esconder, senhor! Em segurança! Deus, pai! Cadê o seu irmão? Eu. eu. eu não sei! Eu. eu não sei, pai! Pai! Forja! Pai! As criaturas se foram, senhor. Recuaram para a floresta. Estamos seguros. Por enquanto. E as vilas vizinhas? Isso foi um massacre. Outras irão sucumbir à mesma brutalidade. Jovem Gartek, eu sinto muito pela sua perda. Você tem sorte de estar vivo. Eu não tenho opção. Precisamos de ajuda. Existem três grandes cavaleiros lendários nas terras ocidentais... Eles serão a nossa salvação. A nossa única defesa contra as bestas demoníacas. homem Griston Marsh Meus senhores... Isso não será necessário. Barão Magnus. Eu fico muito feliz que vocês tenham vindo. Mas parece que chegamos tarde. O seu mensageiro deixou clara a urgência da sua situação. Viemos imediatamente. Este é o Thomas, o Enorme. Oi. Osmond, o nosso homem mais rápido. Eu, Hamelin Wildshire. A sua reputação procede, nobre senhor. Esse é Raul quebra-crânios. Nós não fazemos negócios com bandidos. Ele está aqui para ajudar-se. Ele está além da redenção, banido pelo rei. Acho que precisa de mim mais do que eu me importo com o exílio do rei. Que selvageria se abateu nessa terra? O meu povo foi massacrado por um inimigo que ameaça todos nós. Lobos. Maiores que homens. Vieram da floresta Brigham com um exército sombrio. Imparável. E com sede de sangue. Maior que homens? Homens do meu tamanho ou do tamanho dele? <risos> ah, parece com o tamanho da sua esposa, Thomas. Não, subestime esses monstros. Eles são diferentes de tudo que eu já tenha visto. Qual será a nossa missão? Informe o rei Vortigen da nossa situação. Vocês devem ir ao castelo através do território deles. Do território das feras. Vortigen é um rei cruel. Não se importa com seu povo. Estão morrendo de fome nas vilas e que ajuda ele oferece? Uma guerra com essas criaturas é uma crise totalmente diferente. O rei não recusaria uma oportunidade de batalha. De derramar sangue. É. Ele não negaria. Quanto tempo até todas as vilas serem destruídas? E focarem os seus olhos no castelo, brigam. Então o próprio rei cairá em perigo. Precisam pedir ajuda ao rei. Pegue o nosso mapa. Vocês vão precisar de uma rota segura. A floresta é perigosa. Muitos não voltam. Posso levá-los ao castelo. Eu já estive lá com o meu pai, Grimbold. Ele levava mensagens para Vortigen. Por favor, perdoe o menino. Ele sofreu uma perda severa. Eu posso guiar vocês. Nós viajamos sozinhos. Eu não vou me distrair cuidando de algum garoto. Ele vai ficar aqui. Mas eu quero ajudar. Silêncio, Thorfen! Não interfira outra vez. Eu acho que ele deve ir. Não. Não sabemos que perigos espreitam naquela floresta. Não seria um bom lugar para ficar perdido. O caminho é longo, quase dois dias de viagem. E agora, habitada por feras. Sim, é, ele pode vir. Sabendo lutar ou não, ele vai ser um bom guia. Quando os homens lobo aparecerem, não serei responsável pelo destino dele. Ah, não se preocupe, sabemos que não tem coração, Hal. Ele deve aceitar o risco. O que diz Thorfinn Garsten? Quer se colocar em perigo mortal? Eu vou. Amelyn, você acha sensato trazer esse garoto com a gente? Nós não conhecemos a floresta Brigan, Hal. Ele será útil. Se tivermos algum problema, ele será o primeiro a morrer. Esse sangue estará em sua Assim como mãos. o seu, se nós falharmos. Eu conheço muitos cavaleiros que entraram na floresta Brigham e perderam a cabeça. E algum deles voltaram com histórias delirantes. Falando de monstros místicos e de mutações com tentáculos. Olha aqui, Hal. Somos fortes, destemidos e derrotamos muitos homens, mas... são feras. São diferentes de qualquer outro inimigo que já tivemos que combater. Toda ajuda que pudermos ter para chegar até o castelo Brigham seria sensato aceitar. Thorfinn! Eu preciso ir com eles. Então devo assumir que não voltará. Você não é como eles. Você não é um guerreiro. Não será páreo para o mal que o espera. E o que eu vou fazer aqui? Quando minha família e minha vila precisavam de proteção, o que eu fiz para protegê-los desses monstros? Mas é exatamente o que eu estou falando. Agora existe uma chance de eu ser útil. Não importa se eu não voltar, eu não tenho para onde voltar. Orfim. Eu não tenho nada aqui. Eu não tenho nada. Nem família. E nem honra. Se eu não posso desencorajar você, eu te desejo sorte. Vá com eles. Mas não confie no homem que chamam de quebra-crânios. Ele não é um cavaleiro. Esse era o machado do seu pai. Forte. Com lâmina de prata. Eu tenho certeza absoluta de que ele ficaria orgulhoso da sua bravura. Isso pelo menos te dá uma chance de lutar. Não. Não me diga que é ele. Cuidado para não pisar nele. Ele será o nosso guia, Percy. Seja gentil. Ele tem muita coragem. Ele pode fazer uma parte dos seus deveres. Até parece. Você deve estar se achando o herói, não é? Eu só quero ajudar. Comece carregando isso. Hal, dá um tempo. Quando os lobos estiverem comendo a sua carne e gritar pedindo ajuda e misericórdia, você não acha que pode se arrepender dessa sua coragem? Não é tarde demais para voltar. Eu, eu escolhi esse caminho, senhor. Eu não vou voltar. Fique sabendo. Quando chegar a hora, eu não vou arriscar a minha vida nem a dos meus companheiros para te salvar. Eu posso me defender sozinho. Ah, ouviu isso, Hal? Ele pode se defender sozinho. Isso eu duvido. Vamos, filho. Vamos. Não liga para eles. Caminha por ali. Por aqui. É uma rota mais rápida, pelo leste. O caminho do leste é mais longo. Ali nos levará direto ao castelo. Nos poupará meio-dia. Talvez mais. Não! Escutem. Tem um rio aqui. O terreno é irregular. Teríamos que escalar aqui e aqui. Por aqui é mais seguro. Dá para atravessar e podemos nos refugiar em Chalamet. Ele está certo, Raul. Pegaremos a trilha para o leste. Vamos! Amelie. Veja. É um aviso. Esse é o território deles. vai ver coisas piores, garoto. Vamos, rapaz. Vai ficar tudo Eu bem. Estou bem. Estou bem. Vamos seguir antes que o sol se ponha. Encontre um lugar para acampar. E bem longe daqui. Thorfinn, esses lobos são tão grandes quanto o barão diz. Nós não tivemos chance. Perdeu alguém, não é? Meus pais, meu irmão, minha garota, eu podia tê-la salvado. Algumas batalhas não podem ser vencidas. Não fique atormentado. Ei, Thorfinn, Pega isso. Eu perdi o apetite. Tem certeza? Sim, sim. É seu. É a melhor parte do peixe. Mantém você forte. Eu não comeria os intestinos. Eu não estou mentindo. É bom pra você. Eu só não comeria isso. Quando eu era criança, minha vila contava histórias de homens lobo. Se um homem fosse mau, cometesse atos pecaminosos, como assassinato, comesse a carne de outro homem, ou se comportasse como um animal, então os deuses o transformariam em um. Foi assim que os homens se transformaram em lobos, por um castigo. Alguns dizem que eles devem cumprir sua pena por sete anos. Sete longos anos, como uma besta. Para se redimir. e só então, os deuses permitem que voltem à sua forma humana. Lobos são lobos. Eles não podem mudar. Só sabem matar e comer. Comer? Igual você, Thomas. Seu maldito atrevido! A pior praga que poderia acontecer a um homem a praga da licantropia, uma maldição que ninguém desejaria carregar. Melhor morrer como homem do que viver como meio animal. Por que o Raul está tão contra mim? Eu não me preocuparia, não é você, ele... Ele só não confia em ninguém. Ele é um fora da lei. Bom, o próprio rei quer ele morto. Mas ninguém é corajoso. Ou estúpido o suficiente para desafiá-lo. Por quê? O que ele fez? É... De nós cavaleiros, ele é o com mais vitórias. Mas foi o que sofreu a maior derrota. E esse ódio dá pra ele uma força imbatível. O problema é que ele não controla essa vingança. As pessoas que fizeram mal não tiveram um final agradável. Você vê que há uma reação exagerada. E depois tem o furacão de sangue que chamamos de quebra-crânios. Agradeça por ele estar do nosso lado. Espero que não tenha sonhado comigo. As noites são difíceis, as lembranças ruins voltam pior pelo menos nos sonhos, você pode estar com eles, os que você perdeu. Os outros cavaleiros falam de coragem e bravura, mas eu digo que você precisa de pura fúria. Todos temiam o exército que levou o meu irmão, saqueadores. Ninguém os enfrentava. Mas com a minha espada na mão, gostei do alívio que me trouxe cortar suas cabeças de seus pescoços. Eu não poderia ter parado aquela matança mesmo se eu fizesse. Percebi que não importa quão sujas estejam as nossas mãos, a vida continua. Hoje você se pergunta se há algum sentido em viver. Mas daqui a dois anos, você será um novo homem. Antes você era covarde, agora é corajoso. Se antes as pessoas te achavam tolo, agora vão conhecer um herói. Não há é presente mais precioso do que a vida, Thorfinn. E é por isso que lutamos. Hal, oh. fique aqui. Pegue seu machado. Hoje não, Greta. Eu tô acabado. Boa noite, meu rapaz. Eu não te acordei, não é? Você não é humano. Não. Essa maldição eu não carrego, meu cara. Agora eu sou algo mais. Evoluído. Libertado da decrepitude do homem. Eu não tenho tempo para joguinhos, demônio. <risos> Mas eu aposto que meus joguinhos são melhores do que os seus. É melhor correr enquanto pode, Magricela. Correr? Somente os fortes e os bravos vêm ver o que ameaça sua matia. Deixa para trás os sábios abertos e vulneráveis ao meu ataque. Não, não. Osmond. No. Osmond. Por favor, para! Para! É assim que quer morrer, Percy? A serviço desses cavalheiros que nem sequer virão te salvar? Não dê ouvidos a ele, Percy. Você não é um deles! E você nunca será... Não há necessidade de sofrer a dor da humanidade. Pode viver como nós, Percy. livre Deixe o instinto primordial correr através de você. Deixe as limitações da humanidade escaparem. Não acredite no que ele diz, Percy. Você vai lutar e morrer como um homem ou viver como uma fera. Suprema e invencível. Não, Parse, não. Não, Parse. Como me junta você? Eu não quero morrer. Só basta pedir, meu querido. E eu transformo você em um de nós, Parse. Parse! Não! me deixa beber. <risos> com muito prazer ah! Você vai viver. Devemos chegar ao castelo antes de anoitecer. Não vamos durar mais uma noite aqui. O que aconteceu com o Thomas e com o Percy? O que tem eles? Eles se foram. Levaram o Thomas, pode ser que ele não esteja morto. Já devem estar. Não levaram ele para dançar. Não podemos fazer nada por eles, Thorfinn. Ele se fora. Se eu tivesse ficado com ele, em vez de ir atrás de você, ele teria não, sobrevivido. Já chega! Eu poderia ter lutado não com ele. Não podemos eles. culpar o garoto. Ele nos avisou como seria. Nenhum de nós conhecia a força daquelas criaturas. Agora, devemos nos apressar para o castelo. Não temos tempo para montar uma missão de resgate. Para alguém que provavelmente está morto há muito tempo. Nós dissemos que não seria uma missão fácil. Agora, vá para o rio e... Trate de se limpar. Você está fedendo a sangue. Eles vão nos farejar. Não precisam me esperar. Foi um erro eu ter vindo. Se defendeu daquele lobo, Raul. Oh. O menino se saiu bem. Não o suficiente. Olá As cavernas escuras. Não chegue perto você acha que é um deles um guerreiro não se aproxima nós não somos como cavaleiros somos você sempre confiará neles para lutar as suas batalhas por você porque você é muito pequeno e muito fraco mas se eu disser que existe uma maneira de você se tornar ainda mais forte do que qualquer cavaleiro poderoso muito forte e dominador eu nunca serei como você sou monstro Thomas! Vamos! Torfe, você é você é maluco! Você é maluco! Cai! Ah! Cuidado, cuidado, cuidado. Senta. Cuidado. Tudo bem? Onde ele estava? O garoto. Foi ele quem salvou o Hal. E deu uma surra naqueles anentos. Você viu o Percy? Ele é um deles agora. Quantos eram? O Thorfinn matou um. Eles já devem ter fugido. Isso não muda nada. Vamos continuar sem você, Thomas. Sinto muito. Não! Ele está ferido, lento, fraco. Não pode lutar. Nós não podemos deixá-lo. Use a cabeça, Thorfinn. Ele está morrendo. Você só prolongou o sofrimento dele e sobrecarregou o resto de nós. Obrigado pela parte que me toca. Não vamos sobreviver mais uma noite. Os lobos virão acabar conosco e todos nós morreremos. Eu posso cuidar dele. Ele tem o dobro do seu tamanho. Esse garoto quer morrer. Ele não tem esperança. Eles têm dignidade, Hal. E humanidade. Deixar um homem para trás é o que eles fariam, porque eles são selvagens. Vamos levá-lo até a próxima vila. Mas ele não vai seguir com a gente. Tudo bem. Vamos procurar um abrigo para ele. Certo, Thorfinn? Onde estava essa coragem quando a sua vila caiu? Me responda. Quer falar como cavaleiro? É melhor se vestir como um cavaleiro e se defender adequadamente. Coloque isso. Anda! A espada não será tão eficaz quanto seu machado. É de aço. Essa lâmina é de prata. Poderosa contra os homens de lobo. O que? Achou que lutava melhor que o Hamilton? Você tinha um instrumento melhor. Na próxima pode não ter a mesma sorte. Qual é o caminho para a vila? Me sigam. de Chamamê. Mas que lugar sombrio é esse que você trouxe a gente, Thorfinn? Tudo está tão diferente. Não era tão aconchegante? Hal? Olá. Viemos em paz. Somos cavaleiros a caminho do castelo de Bragan. Um dos meus homens está ferido. Procura refúgio. Foram seguidos? Não. Estamos sozinhos. Tem certeza disso? Trazer o jantar meio comido para minha vila nos trará problemas. Desculpa, cavaleiro. Nada de forasteiros. Já vimos muita destruição. Sério? Nem tinha matado. Ele parece estar muito ferido, Griff. Vamos dar abrigo para ele. São guerreiros, Maggie. Hum, mas ele está ferido e todos parecem desesperados. Eu vou cuidar dele. Minha esposa é curandeira Ela cuidará do seu amigo ferido. Obrigado, senhora. Você é ferreiro? Sou. Não toca. É a nossa única defesa contra os monstros. Não. Nós somos a única defesa contra os monstros. Põe de volta. Essa é a única coisa que os impede de entrar. Qual ah, é a única proteção deles. Eu não me importo. Eu pretendo acabar com eles. Precisamos de toda a prata que conseguimos. Eu disse, põe de volta. Pousa contenção, Ferreiro. Esses lobos já chegaram em Grittleton Marsh. A vila inteira dele caiu, e outras cairão. Agora, menos que você queira ser os únicos aldeões mortais vivos nesse reino, você fará o que pedirmos. Pode derreter essa prata ou não? Posso. Hamelin, me dê sua espada. Se o ferreiro der uma camada de prata, teremos mais chances. Vem comigo, Thomas. Eu vou te levar para dentro. Dófin, pegue toda a prata que achar. Melhor me seguir até a forja. Vem. Vem comigo. Precisa de comida. Só isso. Eu sei o que vai ajudar. Hum. Eu tenho remédios. Coisas que eu peguei dentro da floresta. Todas as plantas e flores estranhas crescem por aqui. Nós não queremos só magia. Não acreditamos em seus contos de fadas. deixa ela ajudar. Só quero descansar. Por aqui. Aqui, coloca na mesa. Vai. O que aconteceu aqui? Viajantes. Bem magros, desnutridos e tudo. Achamos que o rei havia invadido a vila deles. Ouvimos as histórias. Tivemos pena. Temos abrigo. Mas quando a noite caiu, eles não eram mais homens. Mataram tudo o que estava no caminho. Escondi as mulheres e as crianças o melhor que eu pude. Outros homens não foram tão corajosos. A maioria se juntou aos lobos malditos. Eu sinto muito. Ficaram por muitos dias. se banqueteando com os que restaram. Nós nos tornamos o gado deles, pois eles comiam e matavam tudo o que podiam. Por que não mataram você? Sorte, eu acho. Seguiram em frente. Para as outras vilas? Sim. Tem mais prata pendurada na floresta, o suficiente para três lâminas. Pode ir. Aqui estão, rapazes. Encham suas barrigas. Hum. hum, isso é muito bom. Hum. Tem algo na minha garganta. Não, Não. coma isso, Remy O que tem nessa comida, hein? Nós nunca estamos seguros. Algumas noites, eles voltam para comer. Se não dermos a eles, então eles nos comem. Tudo que temos para sobreviver são as sobras deles. Sobras? sobras, Sobras de quê? Eles veem esse lugar como um campo de alimentação. Sua bruxa! O atônito que eu usei na sopa vai acabar com eles. Você come o veneno e eles comem você. Eu vou ficar bem Vá pro castelo! Eu vou segurá-los! Não! Não! Vai! Você sabe o caminho ou não? Se você morrer, tá tudo acabado! Eu seguro eles! Não, Hal, por favor! Pega a espada! Não vou conseguir sem você! Pega a droga da espada! Encontre o rei! Você ainda pode nos salvar! Vai! Vir demônios. Hau ah, Balfad. Ah, o corajoso. O que vordinger não daria para te ver de novo? Ah. Não, não, não Não consigo Eu não consigo sozinho yeah yeah Torfim, Torfim, aqui em cima, rapaz. O rei está te esperando. Não quer fazê-lo esperar. Então, você é o famoso jovem guerreiro dos pântanos. <risos> Vem implorar minha misericórdia. O Hal disse que viria. Hal, Ele está aqui? Meu senhor da guerra o trouxe para mim, para eu matar. Hau ainda tinha esperança em seus olhos de que você me mudaria de alguma forma. Eu quero ver essa esperança desaparecer na escuridão. Antes que ele morra, eu quero que ele veja que você falhou. Nós viemos pedir ajuda. Ajuda? Com o quê? Eles são meus filhos. Eles são meu exército. O reino estava sofrendo. O povo era uma raça fraca e desesperada. Agora, vejo que eles se tornaram. Mas e a nossa humanidade? E aqueles que não descerão tão baixo a ponto de se alimentarem da carne de outros homens? Os homens se foram. O resto de nós se tornará minha única espécie sublime. Forte, Jen. Eu testemunhei minha vila cair. A minha família ser destruída. Eu enfrentei a Floresta Bragan. Eu vi meus amigos encontrarem a morte enquanto lutavam. E tudo isso para estar aqui, na sua frente, nesse momento. Eu imploro, meu rei. Acabe com esse mal. Você é, de alguma forma, corajoso, jovem. Mas, evidentemente, um tolo. É melhor morrer homem, do que viver metade animal. Então você vai morrer. Harry, Harry. Meu único filho vivo finalmente voltou. Eu não sou seu sangue. Ah. Acho que somos bem parecidos, você e eu. Ambos compartilhamos a mesma sede de carnificina. <risos> Matar seu próprio irmão em batalha? Esse é o tipo de sede de sangue que está em nossos ossos, Hal. Ossos que eu gostaria de quebrar, seu velho. Por que é tão difícil para você aceitar minhas intenções? Você pensa que é tão poderoso? Bem, isso é poder, Hal. Ah! <risos> <risos> Um presente que você se recusa a aceitar. Eu não preciso trocar minha humanidade para ser grande, seu covarde. Essa é a única razão pela qual você me despreza. Grande? Você acha que é tão bom, não é? Olhe para você, preso, tremendo. Bem antes de você morrer, vamos ver o garoto jurar sua lealdade para mim. E não para minha progenie lamentável. Deixa o garoto em paz Não mesmo Vamos ver onde está sua lealdade Eu quero que você testemunhe a fraqueza dos homens A inadequação do que você tão desesperadamente se apega Pronto, Hal Vamos ver você gritar Pare! Pare com isso! Eu lhe ofereço uma chance, garoto Junte-se a nós Ou sofra a mesma derrota que ele Não faça isso, Thorfin Thorfin Vou me juntar a você de novo, vou me juntar a você. Desculpa, mas como você vê, eu venci. Ser um de nós agora. Não me pegar agora! correr um homem Todos estão mortos. O rei está morto. Como o rei pode estar morto? Eu sou o último lobo. Grande e nobre bravura, eu te consagro, Sir Torfem. Que os deuses abençoem você, nosso herói e salva -te. por Torfem. What type